5 dicas para limpar definitivamente o seu nome Olá, meu nome é Daniel e esse vídeo não vai ter vinheta Nós vamos direto ao assunto A primeira dica é não pagar as suas dívidas Isso mesmo, durante um tempo na minha vida Eu já tive mais de 60 mil em dívidas E a dívida só crescia e crescia Até o momento que eu decidi parar de pagar a segunda dica é aproveitar o Serasa Limpa Nome, que dá até 99% de descontos para limpar o seu nome. Usando basicamente uma estratégia parecida, que eu consegui reduzir a minha dívida de quase 60 mil para 3 mil reais, né? Eu aprendi a negociar, não foi através do Serasa Limpa Nome, mas o Serasa Limpa Nome é o veículo que dá a melhor possibilidade de desconto, beleza? A terceira dica é você entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição e você consultar pra ver se existe alguma promoção... Uma oferta de negociação disponível para você. Porque mais de 62 milhões de brasileiros estão inadimplentes e são pessoas que não, não negociaram as dívidas ainda. E essa é uma boa oportunidade para você entrar no link aqui na descrição e poder é, ver se você tem alguma oferta disponível para você ou não. Beleza? Quarta dica antes de você ir lá, fica até o final. Quarta dica é você, se nenhuma oferta tiver disponível para você nesse link, você não pagar. Você esperar a melhor oportunidade. E a última dica é simplesmente quando tiver no valor legal, né? principalmente algo que você possa pagar algo justo você fazer o pagamento, beleza? Se você esperava algum tipo de vídeo com outras dicas, você pode ir no vídeo da Natália Hercury, do Primo Rico, do Sei, Tcharato. Essa dica é direta pra você que quer é pagar suas dívidas com 99% de desconto. Então, acesso o link aqui embaixo que eu vou deixar e você pode ver se a oferta do Serasa Limpa Nome tá disponível pra você. Aproveita também, curte esse vídeo, compartilha que mais pessoas também podem precisar dessa dica.